O governo vai mudar as regras para o aluguel de postes de energia por empresas de telecomunicações. Mas como isso afeta a vida do consumidor? É o que explica a reportagem de Daniela Proença. Um emaranhado de fios. Por um poste de luz não passa apenas energia elétrica. Eles também são usados para cabos de telefone, internet e TV por assinatura. É que as empresas de telecomunicações pagam o aluguel para usar a estrutura das concessionárias de energia. É aí que está o problema. Operadoras maiores de telefonia acabam alugando mais espaços e assim pagam menos para passar os cabos pelos postes. Enquanto isso, pequenos provedores têm de arcar com custos elevados. Isso prejudica a competição no mercado e afeta o consumidor. O governo quer resolver essa distorção. Por isso, o assunto passou pelas agências nacionais de energia elétrica e de telecomunicações. A ANEEL e a ANATEL fixaram um preço que deve ser referência para aluguel dos espaços nos postes, R$ 2,44. O valor é de referência porque vai servir como base para resolver conflitos entre as empresas. O maior problema é hoje que a gente tem a dificuldade de acesso de novas empresas ao mercado e para aumentar a competição. Então, a maneira como a gente pretende facilitar esse acesso é fixando um, uma fórmula para que se possa chegar a um valor de referência no aluguel para pequenas empresas e, além disso, é, prevendo uma ocupação mais racional e eficiente que se faz do pós por essas empresas. A ocupação dos postes pelas companhias de telecom vai ser reordenada. Em média, são seis posições destinadas a essas empresas. Mas, como os postes são antigos e antes havia menos competidores no mercado, uma mesma operadora ocupava mais de uma posição. Agora, os novos competidores também vão ter espaço. Para quem não está colocado, quem não tem uma braçadeira colocada no poste ainda, vai ser uma vantagem extraordinária, inclusive. Abrir para novas empresas participarem desse mercado. E o que é importante é que foi achado uma forma de fazer isso sem prejudicar, sem dar é, problema para as empresas que já estão no mercado. Porque o que nós queremos, em última instância, é facilitar a implantação de infraestrutura. As mudanças vão passar antes por uma consulta pública, que vai durar 45 dias. Mais informações no site da Anatel. O endereço é www.anatel. .gov.br